Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu estou trazendo aqui uma aula mais do que especial. Né? Nós estamos aí chegando aí nos 100 mil inscritos e aí eu decidi gravar um material exclusivo aqui né, para os meus alunos e vou compartilhar um pouco desse material com vocês. ok? Então, saiba que essa é uma aula exclusiva para alunos do curso de teclado online e vocês vão ter acesso à parte dessa aula agora. Vamos lá? Eu quero mostrar para vocês como trazer mais sentimento tá? para o que você toca usando dois acordes aqui, tá bom? É, duas formas de criar acordes aqui, que vai dar uma enfeitada bem legal aí nas suas músicas. A gente pode pegar aqui um exemplo aqui, ó. Eu peguei a música Me Derramar e joguei a harmonia aqui, ó. Me derramar. dizer que te amo. Yes, formoso Tá vendo? Aqui, né? Um, esse acorde aqui, ele tá aqui, né? Como uma passagem, né? Mas, ó Menor Maior, tá vendo? Maior, ó Então, essa aqui é a ideia que eu vou passar pra vocês, tá? Isso aqui vai poder ajudar muito aí é, A enfeitar as músicas que vocês tocam, Ok? Também vou liberar um cupom de 25% de desconto tá? até sexta-feira, dia 12, agora de setembro, tá bom? Tudo isso aí em comemoração aí aos nossos 100 mil inscritos, tá? Então, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar aí esse vídeo. Vamos lá, então? Bom, primeira é, ideia que eu quero passar para vocês de embelezamento de acordes, tá? Vai para o acorde maior, tá bom? Então, a gente vai pegar aqui um Dó maior, tá? Ó. Normalmente a gente faz o Dó maior aqui ou aqui, né? Ok? A ideia vai ser o quê? Ó? Você vai pegar o acorde aberto, tá? Só que você não vai usar aqui terça, quinta e tônica. Você vai mudar. Você vai fazer o seguinte, vai usar nona, terça e sétima maior, ó. Tá? Ó... É esse efeito aqui, tá bom? Para um Fá maior, ó. Tá vendo? É, Para um Sol maior. Tá vendo? E aí você vai ter aí, né? Olha que bonito. É? Eu não sei cantar a letra, a letra, né? Santo Espírito, aí, ó presença tá vendo como é que vocês conseguem enfeitar isso aqui com a ideia maior tá, então lembrem ó, tá, pro acorde maior você pode fazer com a quinta ou sem a quinta aqui, tá, ó aqui fica a critério de vocês a, a pegada tá na mão direita ó, tá, ó, nona terça e sétima maior ó. tá, aqui ó, tá vendo, pro Fá ó, como é que vai ficar vocês viram o que eu fiz aqui no Mi Maior? Olha que coisa linda, ó. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. Ok? Então, essa é a primeira dica, tá? Então, usar nona, terça e sétima maior. Ok? O segundo acorde vai ser o menor, tá? Então, qual que é a ideia do menor aqui? Você vai usar a mesma estrutura, só que com a terça bemol e a sétima, né? Tá? É, então, o que acontece? Ó, maior, menor, tá? Maior, menor. Qual que é essa estrutura, então? Tá? A gente tem a tônica na mão esquerda, ok? Pode pôr a quinta ou não, tá? Aí a gente vai ter a nona, a terça bemol e a sétima, ok? Eu vejo algumas pessoas falando sétima bemol, né? É, é, eu não uso esse termo sétima bemol, porque eu desconheço a sétima bemol, tá? Eu conheço duas sétimas, a sétima maior e a sétima, tá? Então assim, e tem né, a sétima diminuta, né? que é o dobrado bemol, que vem parar aqui, tá? É, fora isso, eu não conheço outra sétima, então... Por isso que vocês não me veem falando em sétima bemol, tá? Porque toda sétima é bemol, ok? Se ela não é sétima, ela é sétima maior. Só, só tem essas duas, tá bom? Então só para deixar claro aqui, que eu sei que tem gente que vai me perguntar. Então vamos lá. Então para o Dó ficou tônica, quinta, tônica, ou tônica e tônica, tá? E aqui ficou nona, ré, terça bemol, tá? que é o Mi bemol e a sétima. Tá, ó, pro lá menor, ó. OK? Então, se você juntar, se você juntar tudo isso, você vai ter uma baita de uma sonoridade. Né? Tá, ó. Agora vamos lá, ó. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem no dar encher este lugar eu não tinha feito com fácil Tendo menor aquela hora né agora eu fiz ó porque ó a sonoridade que trouxe tá vendo é o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória Senhor Vocês viram que efeito que dá isso aqui a presença ok então essa que é a ideia tá você que que já tem aí um conhecimento aí de formação de acordes de estrutura de acordes se atente para isso tá bom ó maior hein? vou repetir ó tônica tá aqui ó tônica e oitava na esquerda e na direita nona terça e sétima maior, tá? Isso para acordes maiores, tá? Para acordes menores, vai ficar hum, igual a mão esquerda, hum. né? Tônica e oitava, e põe a quinta se hum. quiser, né? E a mão direita vai ficar, então, nona, terça bemol e sétima, tá? Ok? Bom, Aqui no YouTube eu consigo vir até aqui, tá bom? Porque agora eu vou passar um exercício para os meus alunos, né? Então esse vídeo ele continua dentro do curso, tá bom? Você que é aluno que está assistindo, aulas adicionais, tá bom? Eu vou fazer agora aqui um exercício nas é, duas formas, maiores e menores aqui, para você poder treinar na sua casa aí você que é aluno. Você que não é aluno, aproveita o cupom que eu deixei aí na descrição do vídeo, ok? Vai lá no meu site, página de pagamentos, tem lá um, um campo escrito assim, possuo um cupom, ou possui um cupom. Você vai clicar lá, tá? E vai aplicar esse cupom e vai ganhar aí 25% de desconto até sexta-feira, dia 12, tá bom? É isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês, tá? Não se esqueçam ainda de estar tá comigo aí me acompanhando, porque eu vou sortear algumas vagas do curso, tá? Assim que chegar nos 100 mil, tá bom? Então, continue me acompanhando aí, hein? Fiquem com Deus e agora eu continuo aqui a aula com os alunos.